O, o, o poderoso Castiga era o Luiz Gustavo, cara. É, isso eu soube. Isso eu soube, que é realmente. É, é, é... É, é, o, o Edu, ele foi gravar. É, é... Fazer um, um filme, né? Isso, ele... porque eu fiz o, o, a turma do Didi mais cedo, e ele precisava fazer um pastor lá. E ele não sabia, e ele já imitava, uhum. toda vez que a gente fazia reunião, ele ficava imitando o Luiz Gustavo. <risos> Porra, cansado pra caralho. Porra, meu joelho tá foda. Sai clavando, eu, eu amo. Não, não, não, porra, o cara, não, não, não, não, cara não, Chegava no set, porra, eu cheguei cansado. Você sabe que eu fui lá ontem? Porra, caralho, uma fila do cacete. Puta que. E ele ficava, ele, ele absorveu o cara. Ele não parava. E não parava. Não parava. Caraca, era chato é pra caralho. Ele não parava. Edu, você quer dizer, porra, mais ou menos, porque. Que... Meu irmão do nada, virou pessoal. Não tinha que ter um cara pra trocar comigo ali, não? Sete. Ah, vou fazer... Aí, a genialidade, vou fazer um pastor em que eu exorcizo objetos inanimados. Então, assim, vou fazer isso aí. Que loucura. E colocou exatamente o Luiz Gustavo dentro do personagem. Quem, se alguém assistir a entrevista do Luiz Gustavo, vai ver que exatamente a persona é toda daquele cara.